Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês a respeito do Playbot Easy, tá? Tem várias pessoas com dúvida querendo saber se ele realmente funciona, se vale a pena adquirir. Então, é... eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês aí como tem sido a minha experiência, tá? Então, fiquem até o final, vai ser um vídeo bem rápido e eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a decidir se o Playbot Easy realmente vai te ajudar, se ele realmente é o que você está procurando, tá, pessoal? Bom, se você chegou até o vídeo, você já sabe né, do que se trata, já ouviu falar sobre ele, mas para quem não sabe, é Playbot Easy, ele é uma inteligência artificial, tá? Então, ele é um robô que opera por meio de uma inteligência artificial, e ele faz é, investimentos tá, no mercado financeiro, tá, especialmente no mercado de operações binárias. E ele faz isso de forma automática, tá? É basicamente assim que funciona. Eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição, tá? Então, quem quiser saber mais, né, entrar em contato com o suporte, é só acessar o site, porque lá tem todas as informações, tá? Inclusive, pessoal, se você decidir comprar tá, o Playbot Easy, é, compre somente pelo site oficial, tá? Porque, assim... É, tá acontecendo, as pessoas comprarem, não recebem o acesso não recupera o dinheiro e depois acaba ficando por isso mesmo tá e o criador aí desse bote ele não se responsabiliza se você comprar em outro local e ter algum problema tá então fiquem atentos a isso tá é, se você tiver em dúvida sobre qual que é o site oficial não tem certeza como eu falei para vocês eu vou deixar o link aqui na descrição tá e vou deixar fixado também no primeiro comentário logo abaixo do vídeo tá E aí quem comprar vai ter certeza que vai receber o acesso tudo certinho e também que vai estar colocando os dados em um site seguro tá bom pessoal é, eu conheci tá, o Playbot Easy pesquisando tá, na internet por alguma estratégia ali para conseguir ter lucros tá, no mercado de, no mercado financeiro. Porque o que acontece? Eu não entendo muito, tá, pessoal, mas eu queria começar a investir, tá, pra tentar multiplicar o dinheiro que eu tinha. Não era muita coisa, mas é, ficar parado acaba sendo pior, né? Então, pesquisando para estratégias, eu vi um vídeo onde a pessoa estava falando sobre ele, tá? Sobre o um PlayBot Easy. E eu realmente fiquei bem interessada, tá, pessoal? É, pesquisei um pouco na internet para ver se tinham outras pessoas falando. Eu vi vários relatos positivos e eu decidi comprar, tá? E assim, pessoal, só para resumir para vocês... Ele realmente funciona, tá? Ele é realmente muito bom, porque já nos primeiros dias utilizando, eu consegui ter lucros, tá? Eu já tinha tentado umas outras estratégias que eram parecidas, mas nem conseguiu me dar resultados, tá? Teve um que eu usei que de início eu nem ganhava nem perdia, depois eu comecei a perder... Então, com o Playbot Easy isso não aconteceu, tá pessoal? Eu tô conseguindo ter lucros. É, eu configurei assim com valores mínimos, tá, para lá nas operações. Agora estou aumentando um pouco mais, né? Até porque eu já estou conseguindo ganhar um dinheiro. Mas o que eu posso falar para vocês é que ele realmente funciona, tá? Ele realmente vale a pena. É, pessoal, eu não sou expert no assunto, mas assim, muitas pessoas ficam com dúvidas sobre como que isso funciona, tá? E só pra resumir pra vocês, uh, você vai configurar ele, tá? E qual que é a configuração que você vai fazer? É basicamente é, o valor, tá? Que você vai colocar. Então, você vai é, definir ali o valor da sua entrada. Então, isso varia muito porque depende do dinheiro que você tem para investir tá é, outra questão também é se por acaso ele perder ali sabe ele fazer uma entrada que não deu muito certo você vai dobrar essa entrada? Quantas vezes você vai dobrar? Esse tipo de configuração que você faz, tá? E quando a gente compra o Playbot Easy, a gente tem acesso a alguns vídeos que explicam todo o passo a passo como que você faz essa configuração. Uma vez que você terminou de configurar, você não precisa mais se preocupar, tá? Porque ele vai fazer tudo no automático, tá? Essa inteligência artificial, ela, ela consegue prever, tá? Então, ela, ela consegue prever o momento que você deve comprar, o momento que você deve vender, prever quando que uma ação vai subir, quando que vai cair basicamente é isso, tá pessoal? claro que como eu falei pra vocês, não sou especialista no assunto, mas é, se você tá atrás de algo que realmente funcione, que realmente dê resultado, com certeza vale a pena você testar o Playbot Easy, tá? porque assim, eu tô gostando bastante, tá pessoal? bom, basicamente é isso tá que eu queria falar pra vocês aqui nesse vídeo é, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito extenso se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom pessoal? um abraço e até mais!